E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, não é mesmo? Não é o cenário oficial ainda do canal, isso aqui na verdade é a minha sala, eu tô apenas gravando aqui porque se eu não queria experimentar um lugar diferente, né, enquanto o meu cenário não fica pronto, ainda tá. Cara, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem, na verdade já tava deitado jogando uma partidinha de boa e eu cliquei no baú da coroa e olha só o que aconteceu. Galera, é o seguinte, já tava deitado, indo dormir, acabei jogando uma partidinha aqui, mano, cliquei sem querer num baú, e olha só o seguinte, não é a lendária, não tá focando, mas calma aí, a aqui foco, ó, não é a lendária que eu queria, mano, mas é de graça, eu não sei nem que baú é esse, se é o baú de ouro, se é o baú da coroa, eu sei que eu saí da partida e simplesmente abri o sem querer, nem vi, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, calma aí que tá a iluminação, mas deixa eu mostrar pra vocês que é verdade, olha isso, mano, <risos> Lendáriazinha de graça, como é bom lendária de graça né? Eu nem botei pra gravar a tela porque fui pego de surpresa, tava jogando aí, deitado na cama e tudo mais Vou mostrar pra vocês aqui novamente, pra ninguém desconfiar, não é mesmo? Mas olha só, mano, fiquei feliz demais, foi o baú da coroa, acabei de ver aqui Até porque eu não tinha abrido nenhum baú de ouro Eu me confundi por causa das skins que estão as mesmas no baú da coroa e no baú normal Quando eu vi que tinha aberto o baú, mano, fui abrindo super rápido E quando eu vejo a lendária subindo assim pra cima, eu fiquei assim, ó, com um sorriso no rosto Pena que o lava round, mas já consegui colocar ele no nível 3 e isso é bom demais. Eu sei que é estranho, mas eu até fiquei feliz, mano, porque eu vou conseguir colocar o meu lava no nível 3. E nível 3 é um nível muito bom, ainda mais pra uma lendária e ainda mais na faixa de troféus que eu dou, que é um absurdo. Só que o meu maior problema é que eu não consigo usar lava round direito, na verdade eu nunca me dou bem com lava round, né? Eu tentei várias e várias vezes, mas não é o meu deck, sei lá, que eu me saio melhor. Não é que nem, sei lá, deck de peca, de corredor que eu costumo me sair melhor. Mas assim. Cara, lendária de graça é bom Em qualquer ocasião, seja lendária Que for, é de graça, então tá valendo, Não vamos reclamar Só vamos jogar esse negócio Já tô aqui dentro do Clash, olha só, tô com 4.020 Troféus no momento, e o deck que eu tô usando É o deck de Golem, Double Prince Eu tenho algumas dificuldades Ainda com o deck, mas eu tô melhorando Eu tô conseguindo algumas dicas, então isso tá bem legal Né, e enfim, eu vou subir Alguns troféus com esse deck hoje Mas antes disso, nós vamos abrir Esse baú gigante, porque eu tô louco Não pelo baú gigante, mas pelo que vai vir depois do baú gigante, é sério. Precisa ser um baú do relendado. Eu tô atrás desse baú do relendado já faz muito tempo. Opa, até bati um negócio aqui. Mas eu não consigo, cara. Eu já consegui vários e vários baús nas missões e não consigo pegar um baú que seja legal. Só o mais legal, na verdade, eu acho que até agora foi o baú. Do baú lendário, eu acho O melhor baú que eu consegui até agora, acho que foi o baú lendário Mas eu quero o baú do rei lendário, tá bom? Antes de nós abrirmos o baú, já desce aqui embaixo deixa o seu like e também se inscreva no canal se você Aí não for inscrito ainda, beleza? Lembrando galera, eu queria pedir pra vocês Me seguirem no Instagram, é arroba eu Vou deixar o link aqui embaixo e também inscrito aqui ó Me segue lá pra estar tá me acompanhando Por aqui, por lá, enfim Bora então abrir esse baú gigante aqui, mano Tomara que dê tudo certo na gravação Tomara que venha lendária no baú gigante Já pensou? 924 de ouro, legal, mosqueteira Esqueletinhos, não vai vir lendária Veio morteiro, eu quero muito O baú morteiro pra criar um deck porcão Aí, e coletor de elixir. Foi um baú bacana, cara Mosqueteira, morteiro e coletor São cartas que eu quero tá usando E que não estão no nível muito bom ainda Que eu preciso, enfim, melhorá-las E olha só, conseguimos aqui o baú lendário é sério, mano, outro baú lendário Tudo bem, tô feliz, porque enfim, é baú lendário Ou seja, lendário é garantido e de graça Mas eu queria o baú, né, do rei lendário Opa, mano, aqui, ó eu me assustei, porque veio, veio gema ou eu tô confundindo? Eu vi gema ali no baú de madeira ou eu tô confundindo? Tô doido? Talvez eu esteja doido. Nunca se sabe. Beleza, conseguimos aqui o baúzinho lendário nas missões, né? Mais um pra gente completar. Isso vai ser bom. E agora, bora usar esse deck aqui no multiplayer pra ver o que a gente consegue fazer. E eu vou falando um assunto que eu queria falar com vocês. Muita gente ontem tava me criticando. Falando, ah, João, você gastou muitas gemas comprando o Arqueiro Mágico na loja, né? Qu 40 mil de ouro, mais algumas gemas que eu tive que inteirar. E realmente eu concordo com vocês. Eu gostei bastante. Gemas e talvez não precisasse Mas, é que como eu sou youtuber É, eu, eu Preciso investir no jogo, então assim Eu não me importo de tá, sei lá Beleza, ele gastou mineirinho ali, isso foi bom Né, tranquilo E agora que a gente, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, zapzinho aqui só pra ver se a gente consegue acalmar essa parada toda É, vamos conseguir defender bem aqui Pensei que ia ser um prejuízo do caramba Então galera, como eu tava falando pra vocês né? Eu, eu não ligo de gastar algumas gemas e tudo mais Enfim, a, abrindo, comprando ali a, cartas na loja Eu sei que é meio caro e que eu não devia talvez fazer isso Mas, mano, calma aí Calma aí Calma aí que eu vou tomar um daninho do caramba agora Mas o cara ativou minha torre do rei ali Ele foi bem cansinho na verdade e agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Pena que o príncipe vai passar. Então assim, tudo bem. Vamos tacar o bebê dragão aqui. Nós vamos fazer combos muito pesados logo de começo. Assim tá bacana, assim tá bom. Tacar um mega servito aqui. Vamos puxar tudo pra torre. Só tô esperando ele tacar a ordem de servos. Se ele tacar a horda de servos... Beleza, explodiu ali. Tá valendo, vai ser muito bom. A gente vai conseguir levar a torre dele, eu, eu acho. É bem provável que sim. Beleza, bora tacar o zapzinho aqui, ó. Zapzinho tacado com sucesso esse deck é bom, cara Esse deck é muito bom O Flakes tá falando demais pra mim usar ele Mesmo eu falando de vez em quando que Ai, ah, não consigo direito Mas enfim Já vamos partir pra próxima coroa aqui, né Aquela coroa ali, vamos deixar ele levar Tranquilo, na paz, na tranquilidade Vamos montar o nosso combo certinho aqui Às vezes não vale a pena ficar defendendo uma torre Esperando que um milagre aconteça E que você consiga cauterar tudo Então assim, vamos com calma Que a gente consegue ver esse negócio aqui Vai entrar no um dobro de elixir agora E isso vai ser bom pra nós Beleza, bora atacar aqui o Baby Dragon. A gente só tem que cuidar, mano, com uma carta chamada... Isso, beleza, cara. Beleza, bora atacar tudo, puxar tudo. Ai, mano, caramba. Calma aí, bora puxar aqui. Bora puxar aqui vamos tacar um Zap. Zap. Beleza, não vai ser tão ruim como eu esperava que fosse, né? Mas eu acho que a gente se precipitou... Se... Opa, calma, pera lá. Acho que a gente se precipitou um pouco... Com beleza, ele vai atacar ali. A gente ataca isso aqui, aqui ó. Tranquilo aí. Ah, vou aqui a minha ordem de ser a minha horda de serve meu bebê dragão para parar isso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí e vamos com tudo ali para cima dele. Vamos ver se o cara vai conseguir parar. Eu acho meio difícil ele parar isso aqui, mas se ele parar, ele vai ser mestrezão. Tranquilo, bora atacar um zapzinho puxar tudo contornado ali para perto da torre e nós vamos conseguir levar mais uma torre dele aqui. Isso foi muito bom. Muito! Bom... Little Débora <risos> Little Débora Aqui ó Conseguimos É uma mulher né, Provavelmente Conseguimos aqui A nossa primeira vitória Estamos com 4.049 troféus Estamos subindo aí Aos pouquinhos E como eu falei pra vocês Essa temporada Eu quero muito Conseguir desafiante 2 Quero muito Não que eu vá conseguir Mas eu quero Vamos pra segunda partida então E voltando ao assunto lá é, Galera Quando eu quiser fazer Grande desafio Eu vou lá e coloco Algumas gemas a mais na conta Até porque Grande desafio São 100 gemas Ou seja Se eu vou lá e coloco 500 gemas Eu já consigo fazer 5 grandes desafios Né E não é de difícil isso, uh, então assim, eu acho que, calma aí, corredor será? Não? Corredor, beleza, bora tacar isso aqui aqui, né, e bora tacar o Mega Zero aqui Se a gente conseguir defender isso aqui tá valendo, né, vamos tomar um pouco de dano Mas tá valendo, cara, vamos ver o que o cara vai usar aqui pra defender isso aqui, beleza O cara tem Horda também, mas vamos conseguir dar um hit, um hit muito, muito, muito bom Muito, muito bom agora, tomara que ele não tenha Mineiro, não tenha Mineiro, não tenha Mineiro, não teve Mineiro E tá valendo, vamos ciclar aqui o deck vamos tacar o quê? Vamos tacar o Baby Dragon aqui, né, bora tacar o Baby Dragon aqui e vamos fazer o seguinte, colocar mais um coletor de Elixir E que se dane mundo Vamos ver aqui, não, calma aí Vamos primeiramente defender, não posso também tomar Um dano, muito absurdo Beleza, o cara tá usando um deck muito estranho Nunca vi esse deck de corredor com Enfim, vou tacar a Bruxa aqui pra perto Vou puxar tudo aqui Vamos tacar um zapzinho aqui Beleza Ainda bem que dá dano em área, isso não foi tão ruim Bora tacar isso aqui, aqui. O Gigante vai dar mais dois hits lá bem provável que a gente perca essa torre, mas se a gente perder a torre, não tem tanto problema assim não, beleza, beleza, tranquilo, agora a vai começar o nosso combinho de gole, né, ignorando tudo que ele for fazer agora, ele tá usando um deck muito, muito estranho, com lançador gigante, bruxa, corredor, eu nunca vi isso, né, mas vamos tentar ver o que, que a gente consegue fazer da mesma forma, né, da mesma forma, e vamos ver, mano, vamos tacar aqui, beleza, bora puxar isso aqui, bora tacar um zapzinho aqui Ah, ele tinha atacado uma... meu Deus, eu nem tinha visto essa carta, nem tinha visto a Valkyria dele, ele camuflou a Valkyria Beleza, bora tacar isso aqui, aqui, tranquilo, mano, que lagzão, ferrado, beleza, se eu puxar com um Tornado vai ser bom Bora puxar isso aqui com um Tornado aqui, ó Bora puxar com o Tornado, a gente vai conseguir levar a torre dele Já vamos tentar embalar aqui por umas três coroas Só para assustar o rapaz Só para assustar o rapaz, vamos até ignorar esse corredor dele aí Beleza, bora tacar o zapzinho aqui Beleza, e a gente vai conseguir três coroas Mano, não sei nem o que tá acontecendo, tá? Eu tava com dificuldade pra caramba de usar o deck E de repente... Tô conseguindo ganhar aqui, mano Até que eu tô numa fase de troféus legal Até, enfim, pra minha experiência Com o jogo e com tudo Conseguimos ganhar mais uma Então tá valendo Fiquei feliz demais Conseguimos aí ganhar o Lava no vídeo de hoje Conseguimos aí jogar duas partidas com deck de Golem Vencemos Feliz demais <risos> Eu queria agradecer demais o carinho que eu tô tendo aqui com o canal E o retorno, o feedback que vocês estão dando Com todos os vídeos Enfim, tá dando bastante visualizações Bastante comentários Bastante like Muito, muito, muito obrigado Eu realmente tô tentando me dedicar aqui com o canal, tentando trazer conteúdo Diferente pra vocês, que eu acho que o Clash Royale Precisa disso, tá dependente disso E, enfim, muito obrigado mesmo Pelo carinho, por tudo que tá acontecendo Aqui. Galera, eu vou ficando por aqui, não esquece De deixar o like aqui embaixo, de se inscrever No canal também, se você não for inscrito ainda E também de me seguir no Instagram @jvfeio tá escrito aqui embaixo, ó Me segue lá, se inscreve no canal, é nóis Dá like, beijo, tamo junto, valeu!